E aí, caras, não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Tudo bem? Tá ouvindo? Quero saber se tá todo mundo ouvindo o áudio ou não. Coloca um sim, se estiverem ouvindo. Ah, ok, então. Pronto. Um salve aí pro Nando. O Nando que tá com o moderador. Qualquer coisa aí você remove. Qualquer tipo de comentário. <risos> Ovo sim <risos> A Caio vai ter uma asmorra? Galera, se ele falar que sim Vai ter uma outra masmorra Eu não sei dizer se vai ser nessa temporada agora Nessa temporada que não, não vai ser nessa de março Pode ser que venham em abril Ou então em maio Não tenho certeza Eita e tal Deixa eu só organizar aqui Tirar esse mapa vou Tirar aqui o mapa aqui. Deixa mais longe Ó, deixa eu só avisar pra vocês Esse aplicativo aqui É o Mobizen Live Ele às vezes Ele tem um erro que ele fecha a live sozinho Então, é, vocês vão ver Que vai ter um momento que ela vai fechar sozinha No momento que ela fechar Eu não vou voltar mais, entendeu? É... Liga Diamante Olha, infelizmente Liga Diamante não vai chegar agora Mas que vai ter novas ligas Vai sim é, Na próxima Eu acredito que ainda em março Vai ser lançado a nova arena Vai ser lançada uma nova arena é, Eu não sei Eu não posso dizer tantos detalhes né? Porque também não peguei muita informação ainda Mas é, Mais três novas arenas vão ser lançadas No Bomber Friends Oficial Bomber Friends Oficial terá três novas arenas e a temática em algumas coisas irão mudar. <risos> algumas coisas irão mudar. É, deixa eu falar pra vocês, a, a pontuação nas, nas ligas irão mudar pra caramba. Então muita gente vai ficar chateado, outras coisas assim. Então se vocês tiverem dúvidas já manda aqui que eu respondo na hora. Vamos ver aqui que a galera vai mandar eu não... Moto na arena? Eu acredito que não <risos> Só se for um Um mapazinho ali um, Uma arte Mas eu acredito que moto pra você andar no jogo é difícil ter <risos> Tá, Ó, oh, não é exatamente isso, eu digo assim né, que a pontuação das arenas irão mudar, tanto a pontuação das arenas como também os níveis é, é, que, você, que você vai estar tá subindo na sua conta, aquilo também vai mudar, não será apenas até o nível 10, você vai, você vai subir para outro, para você subir em outro nível vai demorar bastante Galera aí que tá dando super chat aí, agradeço bastante. Muito obrigado, tá ajudando bastante mesmo. E é isso aí, cara. É um pouco complicado, assim, pra gente que tá entrando... Que já é de antigamente, vão achar um pouco esquisito. Que tô entrando no vão achar isso normal. Entendeu? Eu... eu... <risos> Bom, só pra gente se interagir. No domingo tem nada pra fazer. Domingo não tem nada, nada, nada pra fazer Então, eu aproveitando pra fazer essa live aqui Tirar dúvida de vocês Se vocês quiserem tirar dúvida, perguntar alguma coisa Pode mandar brasa Ó, tem um vídeo no canal do Mike Bruto Que mostra a minha conta Vocês podem ir lá no canal dele Tem um, tem um vídeo que ele mostra a minha conta atualmente Tem algumas novas coisas que eu ganhei Só que isso eu vou estar tá mostrando depois Agora não <coughs> hum. Duvan Cruz Tá mandando muito olá. Olá, a Duvan Cruz. Acho que é assim o nome, não sei. <risos> Eita. Hum, hum. Quais eventos vão vir? Cara, tem também um evento da Páscoa. Esqueci de falar lá no, no vídeo. O evento da Páscoa também vai aparecer. É um evento até legal pra caramba. <cười> A Kaimito, lendários. Qual os itens lendários dos eventos? Eu não sei ainda quais itens vão estar nos eventos. Porque é, a moderadora só me manda algo. Tu é de Van Júnior. Onde foi que eu vi esse nome? Nossa, eu tô acreditando. Caralho do céu. Eu vou... Só quando você responder com o meu nome. Eu tô acreditando que só pode ser o Júnior, velho Não, não, só pode ser o Júnior é, é, é, é o ricão, é, só pode ser o ricão deixa eu, deixa eu só ver aqui Então, deixa eu falar aqui pra vocês é... não, não haverá novo mundo agora O motivo pelo qual não haverá novo mundo agora É porque muitas pessoas Não concluíram ainda Todos os mundos, entendeu? Olha, eu tenho, tô, tô trabalhando em um, em um mod, mas eu não pretendo... eu <risos> dou mil reais, nunca. <risos> Ai, Deus do céu. Mano, é o seguinte. Eu tô trabalhando em um mod, mas eu não vou liberar, não, mano. Eu vou fazer mesmo só pra gravar. Um modzinho bem legal mesmo, só pra equipe do canal tá lá interagindo. <risos> Conhece algum hack, um hack ativo? Caramba, mano. Não use hacker porque... Vai ficar pesada pra caramba. Nando tem um, um carinha que ele tá falando uma, uma palavra que não tá de acordo com o canal. Acho que você tá, tá vendo. Sei que eu não, tem junho no meu, nome dessa pessoa. Fica de olho. É, deixa eu falar pra vocês aqui. Sobre a masmorra que vocês estão falando. Cara, me falaram o seguinte: que provavelmente em abril. Pode ser que venha uma nova, uma nova masmorra. Tá certo? Em abril. Tem algumas coisas assim que estão planejando para essa próxima temporada. Vai chegar a temporada 18 agora, mas a gente já tem o tema da temporada 19, entendeu? Meu Deus do céu, eu não acredito. Esse aplicativo é um pouco complicado de eu ver se realmente... Não, nunca... Sim, vai ter um escudo de... Não, mas só que não é um escudo de clã Como você estão tá imaginando É como se fosse a bandeira do clã É, é verdade, eu tô trabalhando nele Eu vou passar ele por Eu vou organizar a versão para ficar bem melhor pra, pra gente jogar né? A versão do, do, do gigante É um mod muito, muito legal mesmo, cara Eu ia falar umas palavras aqui que eu tenho costume Mas Ó, oh, se vocês quiserem dúvida, pode tirar agora Eu não posso nem dizer, Xander. Eu falo espanhol, <risos> pero solo tienes pessoas que vivem no Brasil, então não. Creio que não é uma coisa muito boa. E falar espanhol, por isso, eu mano, vou criar a sala agora. Não, o cara do um real. Teve uma hora que ele doou mil reais. Eu tenho certeza, meu Deus do céu. <risos> Um CAD. rapaz, olha, até, até essa semana eu fui ver, baixou o preço da carne Mas há duas semanas atrás, uma semana e meia atrás, eu fui ver, tava 35 reais Nem comendo carne de gado aqui, tô matando até os pintinhos novos que estão nascendo da galinha Como eu entro na conexão Bomber? É o seguinte, a maioria das vezes, mano, pra pessoa entrar no conexão Bomber Você precisa ter Discord, se você tem Discord, você pode entrar no Clã não importa a quantidade de medalhas, essas coisas. E outra é que você precisa ser muito ativo. Não adianta você estar tá no clã e você jogar uma semana assim e nunca mais. Entendeu? Precisa ser uma pessoa ativa. Ó, oh, eu posso dizer. A masmorra provavelmente vem em abril. O tema provavelmente pode ser algo envolvendo robôs. Entendeu? Se não for algo envolvendo robôs, vai ser o medieval. Estamos entre essas duas coisas aí, mas provavelmente será um tema envolvendo robôs, novos robôs, novos desafios E tem um novo mundo sendo criado, só que ele não vai ser lançado agora Por que, Raca, que ele não vai ser lançado agora? Porque é o seguinte, é uma grande maioria das pessoas não terminou, <risos> não terminou o... Como eu posso falar, é... Todos os mundos, por exemplo, eu terminei ó, eu concluí todos. Só não, não, não passei essas ilhas ainda. Não tive tempo também, é muito complicado. Seu nick tem alguma história? Tem mano. Tem algum tem uma história do por trás do nome Hakai. Isso eu já falei muito no canal. É. A ah, tipo, já terminei esse um reino medieval. É difícil pra caramba. Nossa, imagina. Ah, imagina. Caramba. Vamos ver. <risos> Eita, velho. Uhum. <risos> vendendo, vendendo carvão. Aí se virou Deus do céu. Mas é assim. Pede pra e otimizar o jogo. Olha, ultimamente até eu tô achando estranho. Eu tava... Eu que a sensibilidade do jogo tá mais dura, entendeu? Eu não sei se vocês perceberam isso Eu tava jogando até uns dias atrás E a sensibilidade do jogo tava horrível Entendeu? Então eu fiquei, nossa, mano, o que é que eu vou fazer? Aí eu até perdi uma quantidade horrível de medalhas Olha onde eu tô Tô na, no Vale Assustador Dá até medo que o pessoal tá no Vale Assustador E tem um canal no YouTube mas realmente o jogo tá um pouco um pouco chato de você jogar. Realmente. Outra. Hum? Uh -uh. Pera ainda, pera ainda, pera ainda. É mano, tá sendo preparado. Esse negócio demora tempo ainda. Tem umas coisas legais que a hipercani tá planejando pro, pro público, pro PB. Entendeu? <tos> Hum, uhum. voltou ao normal então. Rapaz, para que esse bug seja tirado mais rapidamente, vocês precisam estar reportando para saber de onde está vindo a causa dele. Entendeu? Você pode tirar o bug que as cartas sumiram. Nunca nem vi esse bug, mano. Rakaio <risos> mora na Amazônia, galera É não, o cara mora na Amazônia não É por conta dos grilos aqui É porque aqui na área que eu moro aqui, mano Tem um rio aqui perto, então fica esse barulho de, de grilo aí É um pouco complicado Mas tirando isso Rakaio, seu lindo E aí, cara <risos> Estou surpreso Vou mandar aqui um salve aqui pro Pro meu aluno Fui na casa dele e o bicho tava depressivo porque Terminou com a namorada. Eu, ele deve estar aqui, ó. Do um milhão de reais. Mentira, mano. <risos> ah, meu Deus do céu. Nossa, mano. Cuidado com a cobra, mano. Até é doido. Crio o Fred aqui em casa. Tem um Fred. Depois eu posto no Instagram. Mano, pessoas comentam muito rápido. O que você acha dessa nova carta? Caramba, olha, minha opinião sobre a carta. É que ela é muito apelona, realmente Até eu estou com medo da nova carta <risos> Pois é, olha, é muito apelona, velho Muito mesmo Deixa eu ver onde é que fica as cartas aqui Deixa eu tirar Tirar aqui, isso aqui Aí eu vou aqui nas cartas Aqui Olha que carta mentirosa <cười> Eu Realmente, cara Eu acho a carta muito mentirosa e o pior de tudo, ela já vem no máximo, no caso, a explosão dela já vem muito grande, entendeu? Só que assim, vocês veem a explosão dela já começa num, num absurdo, mas <risos> tem um X lá que marca onde ela vai cair, entendeu? Mas a intensidade dela é maior do que a TNT, ela pega uma área tão grande que é equivalente a 55%, ela não atinge 100% da arena. Entendeu? O que vocês estão vendo esse quadradinho aqui, coberto. Ele é só um, um, uma área... Uma área X da arena. Entendeu? Vai, vai vir sim uma nova arena, mano. Uma nova arena robótica. Aí, bem legal pra vocês. Também tem outra arena também, em seguida. Eu não sei se, se, as, se as três novas arenas que vão chegar. Vai vir tudo de uma vez. Ou se vai vir de uma por uma, em temporada em temporada. Mas, uma das coisas também que... A Maja, moderadora do can do, do, do Fans oficial, ela falou também é, que toda temporada, em toda temporada vai ser lançada uma carta nova, entendeu? E já é um, já é um espaço bom para que possa estar tá vindo cartas lendárias. A gente está em plano também de, de colocar uma carta que pode rebater qualquer outra carta. Ou seja, ela é a contracarta que vai poder te salvar na arena. Eu não vou dar muito detalhe sobre essa carta, mas ela seria lendária. E pra pessoa obter essa carta, seria pagar um preço muito alto. Ou seja, não é todo mundo que queria ter ela. <tos> Entendeu? Vamos ver aqui. Tá, tá, tá, tá. Aquele escudo poderia ser lançado na temporada 17. Que escudo que você tá falando, mano. Ah, aquele escudo Vocês devem estar falando daquela carta de escudo Aquela carta de escudo não vai vir agora Ela não vai vir agora Mas ela tá em planos para chegar ela, tá, ela não tá pronta ainda, mano Porque precisa de muito teste É uma carta completamente diferente de qualquer outra Que vocês já viram Ah O que vai vir no passe Mano, tá um vídeo no canal já faz dias Já tá com muitos dias que eu postei esse vídeo Manda um salve Um salve aí pro... É, Van Júnior Eu não sei quem é esse Clédio Van Júnior Mas eu tô achando que é o Júnior Que patrocinava pra nós a comida eu, eu Só confirma Se for você mesmo Vamos ver aqui, mano, eu tenho uma dúvida Mas você tem que perguntar logo de uma vez Porque pelo que eu tô vendo aqui é muita gente comentando Vamos ver aqui Cara... O jogo tá muito pesado ultimamente também Manda salve Um salve pro Alex É, pro Nossa Do céu É o Gabriel Gamer Adora flodar Eita Eita adora. Mano, é só dar um É só dar um, um Uma pausazinha nesses Nesses flodas aí Oh, meu Deus do céu, mano Nem eu comprei pra mim, mano O passe que eu ia comprar Pra mim Eu dei pro Thierry inscrito do canal que me ajuda muito deixa eu só aqui coisa aqui mano vamos lá vamos lá compartilha aí compartilha o, o, a live aí com outras pessoas eu não sei como é que tá a situação vou fazer o seguinte vou mostrar pra vocês aqui ó oh, o que é que eu tenho aqui mano meus personagens meus personagens eu vou botar o Hakai aqui pra ficar lindo Ó, oh, tá aqui, equipe H23. Coloquei o macaquinho ali porque eu acho legal. Deixa eu só ver aqui, mano. Caralho, deve ter muita mensagem. Eita, eita, eita, eita. Muita mensagem. Tá no jeito. Mentira. Caramba, nem era pra. Nem ia comer agora, vai. Caramba, hein. Deixa eu só organizar aqui, vou jogar um pouco com vocês e eu fecho a live. A live tá dando 18 minutos, mas fica o vídeo bem legal. Vou criar uma sala, tá certo? Ó, lembrando que esse aplicativo ele tá tendo um problema de fechamento, e aqui também tá com clima de chuva. Pode ser que caia a live, mas se a live cair, significa que eu não volto mais. A live fecha, vou organizar e vou repostar de novo. Vou postar para você estar assistindo depois e rever. O que eu falei. Algumas coisas foram importantes. Mas se vocês tiverem dúvida. Depois que eu jogar a de lá com a galera. Vocês podem estar tirando dúvida. Vou aqui organizar a sala. Se for trabalhar no restaurante. Eu não queria trabalhar. Não. Pois é. Não. Uh -uh. mano <risos> moça se eu tivesse trabalhando num restaurante dava prejuízo vocês estão ouvindo galera Vou ver se a galera tá ouvindo aqui voltei eu nem sei se voltou mano aqui deve estar tá com a uma... Eu não sei se bugou, não bugou não na tela? Me dá comida, ô meu Deus do céu! Eu baixei aqui é o número do cabeludo. Quá? O número do cabeludo não é 79 no final, é 25. Então o do botou errado. Isso, eu e eu ia pra menina mesmo. Ixi. Eita, diz não, mano, você tá é. doido. Não uhum. é que acho que vai ligar. É. Só que tá do gostado. Uhum. Mas ele fez doido. É bonita, a é. Só ajeitar aqui. Uhum. E do céu, hein? Quem quer clã? Vem <coughs> aqui vinte e três, seis pessoas. É horrível, mano. tem quatrocentas pessoas assistindo a Live. Duvido. Papá, uhum. vou tirar os fantasmas. Ah, vai fazer a sopa lá? Já tá no dividir o um Brasil, vamos ver se entra alguém. Tem é? é? 23 vinte e três, a cai vinte Como é? O do É. Lotou de gente. Ei. Salve Rakai23, aqui eu o. Hoje. E aí? Vai ah, é pro trampo? Raio de plantão já? Não, Vai trabalhar hoje não? Eita, Jesus Ai, nossa Tanta pessoa pra, pra explodir E eu fui o primeiro Manda um salve pra mim, por favor, mano Aliás, desculpa pela demora Dizendo Um salve pro Arthur Gamer Aí Um salve também pro, pro Vitor Lima tem. Mano, só não vou x1 Porque tô meio Quase fechando a live, vou demorar não Vou deixar a live Pegar os 10 minutos, aí eu fecho ela. <cười> Tá certo Tem muita informação legal aí mano. Quem quer saber sobre a próxima temporada Temporada 18 Isso é ver o vídeo que tá no canal aí Uhum, uhum. Da, da, da, da, da. Vamos ver se Jesus volta dessa vez. Bora ali, vem. Mano, essa bomba é bonita pra caramba. É tanta gente que eu não sei nem por onde começar. Peguei mais bombas aqui. Eita caramba Ah, nossa do céu Meu Deus do céu hein? Lotado de gente aqui dengue pepe pepe ah essa partida vai dar empate ninguém vai morrer um salve pro LG oh mano tem uma coisa no passe que talvez tá algum... Eu não vou falar porque tá no vídeo. Mas se vocês prestarem bastante atenção no momento... Que é dito no vídeo sobre... Um, a, acho que... Eu não lembro nem quantos minutos é o vídeo. Acho que uns três minutos. Assistindo do início e prestando bastante atenção. Tem uma novidade, tem uma coisa que... Que, é, que a Hypercane fez. Que algumas pessoas vão ficar um pouco triste. Mas ao mesmo tempo vão ficar um pouco alegre. Mas para muitos que